Gabriel Jordan, do arroba trD O vídeo de hoje é muito, muito, muito especial pra mim Hoje a gente vai abrir os recebidos mais importantes da minha carreira até o momento, né meninas? <risos> Isso aqui é uma coisa que eu quis por muito, muito, muito tempo E é até estranho Porque agora é verdade e agora isso aqui tá nas minhas mãos Como vocês viram no título Eu recebi uma caixinha do YouTube Né, meninas, que todo mundo já sabe o que é Que é a minha plaquinha de 100 mil inscritos Gente No vídeo de hoje eu quero abrir essa plaquinha Junto com vocês e óbvio que a gente vai fazer uma make Porque a gente não é fraca A gente não vai fazer só um unboxing, tá, minha filha Quero mostrar pra vocês tudo o que vem dentro Dessa caixinha aqui enviada pra mim Pelo próprio YouTube, né, me para Parabenizando pelos 100 mil inscritos O prêmio de prata, né, que na verdade a gente chama de plaquinha popularmente Mas o nome oficial do prêmio é prêmio de prata Tem um efeito meio espelhado E no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio também, né Que eu vou me maquiar sem usar espelho Vou fazer a minha maquiagem inteira me olhando apenas pela plaquinha Então se você já quiser conferir tudo que tem dentro dessa caixinha aqui Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue e assistindo <SILENCIO> Então gente, antes da gente começar a fazer essa maquiagem bafo, vamos dar uma olhada nessa caixa aqui. Assim como eu falei pra vocês, essa placa é uma coisa que eu queria por muito, muito, muito, muito tempo. Então eu sei exatamente tudo que tem aqui dentro, mas essa aqui é minha, então é diferente pra mim. E pra vocês que têm curiosidade, vou mostrar pra vocês tudo que vem aqui dentro. Essa aqui é a caixinha que o YouTube colocou nos correios, né, na transportadora no caso. Nada demais, gente, toda preta. Minhas informações daqui de trás vieram faltando, não entendi, eu acho que o pessoal da transportadora ficou. Não sei. Mas as minhas informações estão aqui na frente também, que eu cobri com um papel, né, gente? Pra vocês não verem. Bafo! E vamos logo começar abrindo essa caixa aqui, que eu tô ansioso! Eu esperei muito tempo por isso aqui e finalmente tá nas minhas mãos. Tô aqui com a tesoura nas minhas mãos e eu vou cortando toda essa fita adesiva aqui em volta. Tem que ter cuidado pra não arranhar o prêmio com essa tesoura, né, gente? Vamos abrir aqui embaixo, que ela tem fita em todos os lados. E olha só, gente, ela abre aqui por baixo. Vamos abrir e ver o que tem dentro. Nada! <risos> tem um monte de youtuber que se desespera porque acha que realmente não vem nada, mas, gente... Vem uma espuminha, tá? É só pra proteger a sua placa no envio Tirando a espuminha inicial, né, temos aqui uma cartinha especial Que eu sei que a CEO do YouTube escreveu especialmente pra mim, tá? Eu sei que não é a mesma carta pra todo mundo, tá, gente? Que só eu recebi uma diferente Realmente eu achei diferente, gente, pra mim que essa cartinha vinha em inglês pra todo mundo E a minha veio em português Vou ler pra vocês Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de seis dígitos. Olha, tem muito criador que precisa ouvir isso. Cada uma dessas pessoas inscritas no seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este Prêmio de Prata para Criadores, um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Well. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar E também porque encontrou um público que se importa É verdade Estamos ansiosos para ver suas próximas criações A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto dela do que imagina Estamos torcendo por você, parabéns Atenciosamente, Susan e CEO do YouTube É isso aí, gente Essa aqui é a minha cartinha do YouTube Olha só, gente Veio um cartãozinho da Soul Awards Que é a fábrica que fabrica essa plaquinha aqui, tá? E também tá em português, gente Achei bafo pra mim que isso aqui vinha tudo em inglês, assim como eu já falei pra vocês, né parabéns por atingir um marco no número de inscritos temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que a sua experiência seja excepcional, este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Rick, muito obrigado Rick por embalar o meu prêmio, e aqui tem algumas outras informações caso o seu prêmio tenha sido danificado espero que o meu não tenha sido, acho que não e aqui está ele Vamos tirar a placa. E aqui está a minha tão sonhada placa, né, gente? A placa em si veio em inglês mesmo. Hoje em dia, de todo mundo, já é em inglês. Apresentamos esse prêmio para Gabriel Jordan por ultrapassar a marca de 100 mil inscritos. E aqui embaixo tem o um logo do YouTube. Eu já agradeci vocês no meu vídeo, onde eu agradeço toda a trajetória até os meus 100 mil inscritos, mas eu não posso deixar de agradecer vocês de novo. Eu só tenho essa placa, que é um prêmio material, né? Que representa cada um de vocês aqui, porque vocês quiseram se inscrever no meu canal, porque vocês gostaram das minhas dicas, gostaram dos meus vídeos gostaram de mim, então muito obrigada por terem se inscrito, essa placa aqui é nossa, e agora passando da parte do unboxing, vamos pra parte baixo do vídeo, esse aqui é o meu espelhinho gente, que eu uso aqui no estúdio pra fazer todas as minhas maquiagens, e se você notou, olha só a câmera ali aparecendo, o botão play dos prêmios do youtube, tanto o prêmio de prata quanto o prêmio de ouro, é literalmente um espelhinho gente, então em vez de usar o meu espelho normal daqui do estúdio pra fazer a minha maquiagem hoje, eu vou me maquiar usando esse espelhinho aqui aqui gente, o auge vou posicionar essa placa aqui Aqui. Nossa, a cara da gente fica um pouco torta nesse espelho Vou mostrar aqui pra vocês Então no vídeo de hoje o desafio vai ser fazer a minha maquiagem inteira me olhando só nesse espelho aqui Tá vendo que ele deforma as coisas quando elas estão perto da extremidade? Uau, né gente? Vai ser um desafio e tanto, direi eu Eu tenho plano de fazer esse desafio aqui no canal há muito tempo Se eu não me engano a primeira pessoa que eu fui fazendo isso foi o Adam Mitch E eu achei muito divertido Então no vídeo de hoje eu vou fazer a minha make nesse espelhinho aqui que entorta a gente Ai, gente, parece até mentira Então, gente, bora começar essa maquiagem O primeiro produto que eu vou usar é esse primer aqui da Lina Secrets No último vídeo aqui do canal eu testei vários produtos da Lina Secrets Inclusive esse primer E assim, ele não fez tanta diferença na minha vida Mas eu vou usar porque ele é cheiroso <risos> Vocês também são assim, gente? Vocês compram as coisas porque elas têm a embalagem bonita e compram de novo porque ela é cheirosa. Porque, assim, gente, não vou confirmar e nem negar que eu já fiz isso antes. Aliás, vocês gostaram do meu look hoje, gente? Combina embaixo. Eu tô uma coisa assim mais preto e branca, com jazz prata. Pra lembrar o início do canal, gente. Quem lembra que a estética do canal era preta e branca? Provavelmente pouquíssimos de vocês, né? Mas enfim. Gente, é muito difícil enxergar as coisas nesse espelho. Tô enxergando os meus olhos muito aproximados. E o resto do meu rosto tá expandido Ai ai, mas vamos lá né gente Pra base vou usar a base da boca rosa Que já tem um tempinho que eu não uso E aplicar com essa esponjinha da Macrylan Eu sujei o meu blazer nossa, meu Deus, boca rosa. Tanto trabalho mudando a embalagem de um negócio pra continuar a mesma coisa. Enfim, afins, né, meninas? Deixa eu tentar me maquiar aqui com essa placa. Não sei nem se tá aparecendo. Olha, segurando assim mais de perto, o seu reflexo fica mais normal, não fica tão torto. Ai, gente, eu sou acostumada a trabalhar com espelho fixo. E eu deixando a placa parada, minha cara fica muito torta. Ai, gente, normalmente eu faço todo um traçado em volta da minha sobrancelha. Mas nesse espelhinho aqui fica muito impossível de ver. Vai acabar pegando base em cima da sobrancelha mesmo. Depois eu limpo. Prontinho, gente, consegui limpar as minhas sobrancelhas com um lencinho Gente, esse espelho aqui é o auge A cara da gente fica completamente torta Vou fazer um contorno cremoso hoje Porque hoje é um dia especial É muito raro fazer contorno em creme Porque eu sou preguiçosa Aí eu sempre faço só em pó Provavelmente esses são os ângulos mais estranhos que vocês vão ver hoje Porque não somente o espelho vai dar para da gente Como tem um corte do triângulo do Play de prata do YouTube Bem no centro Nossa, esse aqui tá muito mais embaixo do que o outro Não era para ter ficado tão embaixo, afi eu gosto de ir aplicando primeiro os contornos mais escuros e depois eu venho com o um corretivo mais claro Então deixa eu esfumar logo isso aqui Nossa gente, eu tô com a sensação de que tá ficando tudo torto Deixa eu aproximar que aproximando, não entorta tanto Bom, vamos pra corretivo, vou usar o BT Multicover na cor M10 de Bruna Tavares Vamos iluminar esse rostinho Geralmente eu faço bem simétrico essa marcação aqui da testa Mas enfim... Tá, vamos salar essa pele, vou usar o meu pózinho da Playboy Nossa, gente, se essa maquiagem aqui sair bonita, no final das contas Eu consigo me maquiar em qualquer lugar, em qualquer espelho Pra contorno, eu vou usar o BT Blush Contour na cor Brown Sugar Gente, eu demorei uma hora pra limpar as minhas sobrancelhas Quando eu terminei de aplicar a base e agora já tá tudo cheio de pó, né? Eu não fui muito inteligente quando eu fiz isso Ai, peraí, meninas, deixa eu ver isso aqui nossa, gente, eu tô demorando muito mais a fazer minha maquiagem Do que quando eu uso um espelho normal Porque eu fico assim, na dúvida Será se isso tá torto, será se isso tá reto Não sabemos, né, gente Vou usar esse blush aqui, que é o rosa 69 da Natura Que é um dos meus tons de blush favoritos desde o início do canal, né, gente Não tem erro, esse rosinho com partícula dourada Vou vir aqui na paletinha da Lina Secrets Pegar esse tonzinho de marrom, mais neutrinho Vou marcando bem despretensiosamente Começo só marcando, e depois vem esfumando Nossa, eu marquei muito torto Socorro, que o título desse vídeo aqui podia ser Gabriel Jordan reclamando que a maquiagem tá torta durante X minutos. Enfim, né, meninas? Momentos. Nossa, minha sobrancelha tá toda suja de pó, toda suja de pó. Vou vir aqui nesse tom de marrom mais escuro da paletinha da Nina, só escurecendo os cantinhos mais externos. Vou vir aqui na paletinha Ready For da Ruby Rose, nessa corzinha chamada Dates, que é um douradinho. Não vou nem me concentrar em deixar isso aqui muito elaborado não, porque eu vou vir com glitter por cima, e eu só quero que o fundinho da maquiagem esteja dourado. No caso, o glitter que eu vou vir usando é o da paletinha BT Red Rose. Gente, já tem umas 15 paletas de olhos aqui, né? Mas enfim, é porque eu amo esse glitter aqui da Bruna Tavares, eu acho ele, tipo, perfeito, e eu vou usar nos meus olhos. E agora que eu tô parecendo uma completa louca, gente, eu vou cortar essa parte do vídeo, porque isso geralmente eu faço fora da câmera nos meus outros vídeos. Mas eu vou primeiramente limpar as minhas sobrancelhas, aplicar máscara de cílios, cílios postiços, lápis preto, e já já eu volto. Então, gente, voltei. Esses aqui são os olhos. Nossa, foi um parto pra passar máscara de cílios e pra colar os cílios postiços também, porque o espelho é todo tortão, enfim, eu até cheguei a descolar e colar esse aqui de novo. Vamos para os próximos passos. Eu quero usar um pouquinho de bruma no meu rosto, que eu esqueci de usar mais cedo. Uau, gente, estou tão nervoso com essa placa que estou invertendo os passos tudo. Então vamos lá pra dar aquela refrescada, né, na pele vou vir usando um pouquinho de bronzer aqui, acima do blush, né, e do contorno também, pra esquentar, né, gente um pouquinho mais a pele ai, tudo pra mim, gente e finalmente, pra iluminar o rosto e terminar essa pele, eu vou vir no iluminador To Glow, loose Powder Highlighter da Ruby Rose, na cor Adorable, que é um tonzinho que eu amo já usei literalmente centenas de vezes aqui no canal, gente, eu acho que iluminador vai ser um pouquinho mais tranquilo porque é só você ir selecionando mais ou menos a área e esfumando Não precisa ser tão preciso Tipo, colar um cílio postiço, que é um pato Ai, gente, mas tá ficando linda a maquiagem até agora Talvez eu tenha levado o meu bronzer um pouco pra cima demais Talvez Ai, meninas será que temos uma pele pronta? Quem amou, bate palma Quem não amou... Que pena! Gente, então, pra batom, eu tô muito na dúvida. É o meu branding completo usar batom nude. Mas, ao mesmo tempo, eu já fiz as fotos de comemoração de 100K, sem ser as fotos da placa de 100K, né? Eu usei um batom nude. Eu tô pensando que isso não é hora de usar um batom vermelho. Não sei. Gente, eu gosto de batom vermelho. Eu acho batom vermelho bonito, mas é porque eu acho o batom nude infinitamente mais bonito do que qualquer outra coisa de batom. Mas vou dar uma diferenciada, inovei e quebrei tabus, gente, troquei o batom nude por um vermelho uau, grande diferença vou usar esse aqui da Nina Secrets que é o batom skin matte na cor vermelho hibisco, que eu nunca usei né, nunca usei essa cor, na verdade que um dia já testei, e agora, né gente, vou segurar o prêmio de prata tão perto do meu rosto, pra ver se não entorta o reflexo, que assim, né, ficar com a boca torta é complicado, ai gente, eu acho o auge quando a gente tá se maquiando e passa o batom só no lip, inferi lip inferior né gente, o auge, a blogueira me Inglês. Só no lábio inferior, aí a gente fica parecendo que não tem boca. Chique, né, meus amores? Então, meninas, acabei de terminar de aplicar o batom e, na verdade, sim, eu tô amando. <risos> e acredito eu que esse aqui o look que eu criei usando a minha plaquinha de 100 mil inscritos como espelho eu simplesmente amei o resultado eu estou me achando perfeita inclusive vou já fazer a minha sessão de fotos com a minha plaquinha de 100k que eu tanto esperei <risos> mas no que se refere à maquiagem acredito que o look já está completo Esse foi o unboxing da minha plaquinha de 100K Pra vocês que têm curiosidade Pra mim, né? Pra ficar registrado aqui no canal Fiz essa maquiagem aqui pra tirar fotos muito especiais Pra recordar esse momento muito especial, né, gente? Inclusive, depois que esse vídeo aqui acabar Corre no meu Instagram Que vai ter várias fotos bafos lá Com a plaquinha Mais uma vez, muito obrigado Por cada um de vocês que se inscreveram nesse canal Essa placa só existe por causa de cada um de vocês E que essa placa seja a primeira de outras Que a gente ainda vai conquistar no futuro, né, gente? Então é isso, gente Com o unboxing e a make de hoje hoje finalizadas eu acredito que esse vídeo já está chegando no fim. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Nós somos mais de 100 mil pessoas que vamos consumir os vídeos que eu posto aqui no canal. Tem vídeo de maquiagem, tem vídeo de unha, tem vídeo de moda, beleza, cabelo. Então corre aí e se junte a essa família de mais de 100 mil pessoas. Não se esqueça de me seguir também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza e então corre pra conferir. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you.